bande guru-padad-dandam-bhakta-binda-samannitam jaitanya prabhu bande nitam ananda sahoditam nanda nanda, nanda bande radhika charana gopi jano samayuktam bindavana वांछा कल्पना तो के पास हैं नूबे बचो पतिता आनंद पावने भवेश्वर विभू ओ नमः नमः मोक्षं करोति वाचा लंग पंगुं लंग है तिग्रं यत के पातमहंग बंदे परमा अनंदमादवं बिंदावे तो सिद्ध भय प्यावे केशव सच्चु Shnavakti Padhidevi Sattva Twai Namo Nama Nara Ayana Namaskrita Naranjayiva Narottamam Devim Swaraswating Vyasam Tato Jayo Mudhire Padesha Gauri Sad anurakta guru -bhakti bhakti deyam sada anurakta guru-bhakti-jukta, bhakti-pram-daksha-jago-bharna. Dheiyam sada paribhapadna-bhavishtatoham, tethās padam sivavirinchanutam saranyam. Vita-tiham bhavati-poutam. Bande mahapurushate charna ravinde. Yat pa ada pallavanakachandam anichataya. Bishpur jita kamebika adarsi. Purunan huraguru sasaguru saramurti. Saradhika mai kada ki karus. Sri Krishna Chaitanya pravunita Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadi Goura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhunitana Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadi Goura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare, hare Rama Rama Mare, <coughs> Ajanulamita bhujav kano kaha bhuda to kamala hataksho Visham baru dija baru jugadharmapalu bande jagat Priyakaru Karuna karo Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Ajan lambito bhujau kanaka bodatu shankirtanai kamala yuthaqshu. Visham Baro, Dijavaro, Jugadhar, Mapalu, Bande Jagat Priya Karu, Karuna bataaru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare nama miganghe sura surire bandhito di bhuktin jambhuktin jada da bhavan ganga taranga kalavam Gouri nirantar abhishehi tvaam bhagam naraayuno priya manangamada pharam baranasi purapati bhajavihi shanatham bhaagi sajusho pada ne lakshmiya sacha bhakshesi ya bam nishungam aham hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram bhave hare kale na nasta bani yam. Mama VEDA the Sangitam Kali Nanasta Prale Mama Bani Yam be the Sangitam Gauri Agostipati Srila bhakti Srila Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse oh my friend O oh, meu amigo Tome cuidado. Você está indo num país, num continente muito rico. Eles têm muito falso ego, muito dinheiro. Desenvolvimento científico muito elevado. E, aparentemente, do ponto de vista material, nós somos de um país chamado Índia. Índia é o país, sempre. Mas a Índia é o país que guia o desenvolvimento histórico, social e cultural, sempre. Mesmo que eternamente você veja que a, as opulências se transformaram, que o ocidente parece mais rico, mais opulento, mais qualificado, mais educado, mais desenvolvido cientificamente. Você vai visitar tais lugares para pregar Chaitanya Vani, um, os ensinamentos de Mahaprabhu. O que é algo quase impossível, mas nós vamos tentar fazer tornar-se possível. Por quê? Porque nós não temos interesses pessoais. Se eu tenho fraqueza dentro da minha mente, se eu tenho defeitos escondidos, eu não conseguirei ficar de pé diante das pessoas. Porque as pessoas perdem suas inteligências. porque existe uma fraqueza, porque existe desejo, porque existe luxúria, porque os sados são tão inteligentes, porque qual é a razão? Porque eles não têm interesse em nada, eles não têm medo de nada. Quem não tem interesse não tem nada para perder. Quem vai falar bem, quem vai falar mal, eles não se incomodam. E eles dependem de Nityananda e Balarama. E é por isso que eles são tão poderosos. Eles não têm medo de pronunciar a verdade absoluta. Eles não ficam tremendo, de medo. Eles não têm vergonha. Eles não têm timidez. Propagador Bhaktisiddhanta diz: as opulências do Ocidente, o estilo de vida elevadíssimo, riquíssimo, não deve impressionar nosso coração. Cuidado, a vida livre, a vida cara, todas as coisas atraentes que eles têm. Meu amigo, tome cuidado, tais coisas não são o nosso objetivo, nosso objetivo final são os pés de lótus de Goranga Mahaprabhu. Em mundos infinitos, a propriedade, a riqueza, o tesouro dos pés de lótus de Goranga Mahaprabhu de Krishna não estão à venda, não estão disponíveis. Mas os tolos ignoram tal fato. Eles correm atrás de opulências, materiais de objetos, dinheiro, posição, tantas coisas eles buscam. Se você não conseguir alcançar uma plataforma totalmente neutra, se você for para os Estados Unidos, para a América, eles são avançados externamente. Internamente eles são zero. Eles não têm nada. O que eu posso esperar deles? Dinheiro? Um lindo estilo de vida? O que eu quero? Externamente, a vida deles é muito sofisticada, aristocrática. Mas esse tipo de opulência, de riqueza, esse tipo de, mei, de ambiente não devem impressionar o coração dos pregadores. Tome cuidado, nós somos sábios, nós somos sábios, disse Bhakti Siddhanta. Nós vamos renunciar a tudo, mas nós vamos aceitar somente as coisas que nós podemos usar para o serviço a Goranga Mahaprabhu. Isso nós podemos aceitar. O que quer que eu possa receber, eu vou oferecer aos pés de lotes de Gurudeva, de Prabhupada, de Bhaktivedanta Thakura, de Nityananda, Balarama. Então, nenhum apego vai se manifestar. Tente isso na sua própria vida. Qualquer objeto que você sinta atração, esse é o um ensinamento de Prabhupada Bhaktivedanta. Você não consegue se livrar da atração pela matéria. Você pega esse item, então, e vai adiante dos pés de lotes de Goranga, Mahaprabhu, e diz, olha, eu dou isso para você, eu ofereço para você, em poucos dias ou imediatamente, você vai se sentir livre de qualquer atração material. Dê as coisas de presente para Krishna. Na sua vida, qualquer coisa atraente que se manifeste, as pessoas que você ama, você não pode cortar a atração, você pode oferecer. Tome, Prabhu, eu dou para você até essas pessoas, seja sua esposa, sua filha, marido, tudo. Esse é o procedimento. Nós oferecemos as coisas que nos atraem para Krishna. Então, Prabhupada diz: tome cuidado. Caso o contrário, nós estaremos num grande problema. Às vezes eles podem honrar você, e às vezes eles podem rejeitar você, insultar você. Pois eles não estão na posição de digerir ou de entender Bhagavatata Vijnana. Mesmo aqueles que vêm para o Bhajana, milhares de pessoas, Talvez, dentre aqueles que chegam até aqui, uma ou duas, quem pode entender? Às vezes, eles podem honrar você quando eles estão ouvindo a verdade absoluta. Às vezes, eles chutam você, eles mudam de ideia. Honra, uma posição destacada ou um insulto devem ser iguais para você. Oh, meu amigo, lembre-se disso. Tudo deve ser igual para você. Com esse humor, você deve pregar com toda a paciência. Se você perder sua paciência, então você não vai poder pregar. A qualidade principal, antes de pregar, a maior qualidade que você precisa é paciência e tolerância. Uma paciência imensa, uma tolerância imensa. Você precisa, caso contrário, você não consegue servir de maneira perfeita. O que significa esse bom serviço? Mudar o coração das pessoas, transformá-las em devotos, eles estão no inferno, eles pensam que estão desfrutando, eles pensam que são felizes. Então, observe a vida triste e louca que eles têm, a vida contaminada que eles têm, não fique com ódio deles. Tente amá-los, carregue-os no colo e aí sim você pode mudar seus corações. Porque o amor é a única solução, o amor é a única solução deste universo, para todos os mundos que existem, existe somente uma, uma solução, esse amor, sem amor não tem solução. Se você mostra amor e respeito a Krishna, essas pessoas, hoje ou amanhã, eles vão responder positivamente. E talvez, se não nessa vida, na próxima vida eles virão. Eles vão mudar de corpo, mas será a mesma alma. Você vai trocar de corpo, mas é a mesma alma. Você pode não acreditar mas você talvez tenha me encontrado na vida passada e você vai me encontrar então, no futuro. O amor é a única solução. Dessa maneira você tem que pronunciar o Harikatha, o Tata Siddhanta, a sua realização. As pessoas materialistas não têm paciência para ouvir essa filosofia secreta. É por isso, que Prabhupada quis perguntar diante de um advogado que tinha voltado... Ah, não, do Prêmio Nobel. O poeta Arabindranath Tagore. Prabhupada pergunta para Tagore, você veio do Ocidente dos Estados Unidos, você viajou? O que você pensa? Se eu quiser mandar um mensageiro de para Mahaprabhu até lá, para ensiná-los, o que, que você acha? Ah, eles não vão ouvir nada, vai ser algo inútil, eles não têm tempo, eles não têm interesse, não mande ninguém. O Prabhupada Bhaksi danta começou a dar Harikata depois disso, depois dessa conversa, porque como eles se conheciam, eles conversaram antes do Harikata. Bhaktivinoda Thakur tinha uma conexão a com a Gouravani. família de Rabindranath Tagore. Maharaj está dizendo: aqueles que não conhecem Goravani ficam surpresos, porque Goravani, a instrução de Mahaprabhu, pode, se eu atirar, der um tiro com você nela, ela pode fazer explodir seu coração. Então, depois de ouvir Bhaktisiddhanta, Rabindranath Tagore ficou sem palavras. Ele disse: como se um pregador como você. Foi para qualquer país e a qualquer momento. Você sim pode alcançar o sucesso. Pode pregar para todas as pessoas, para qualquer lugar. Você vai ter sucesso em mudar o coração de todos, disse Rabindranath Tagore é a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu: Eu vou mandar um mensageiro que é tão bom quanto eu, como Bhakti Hridoy e outros Vaishnavas que ele escolheu, que Maharaj pronunciou. As pessoas podem pensar, eu não tenho tempo para ouvir, ouvir essas aulas. Eu posso colocar para tocar enquanto eu estou comendo. Nessa hora você pode dar harikata para mim. Mesmo assim, Bhakti Riddhoy Maharaj não perdeu sua paciência. Isso é uma ofensa, a pessoa comendo, peixe eu, eu e carne. Eu vou dar harikata ali? Sim, é só assim que eu tenho paciência para você responderam para ele. Senta. Aquelas mesas enormes e as pessoas comendo peixe e carne na frente dele. A bactéria da Ivana falou de tal maneira que depois de 10, 20 minutos eles ficaram impressionados. O harikata dele era impressionante. Porque se você é o servo do Guru, se você é o verdadeiro servo de Gurudeva, então, as sua, sua, suas palavras podem impressionar o coração de quem quer que seja, o rei de um país, a rainha, não importa, o ponto principal é o seu serviço. O seu Seva pode lhe dar poder e você pode pregar. Se não tiver humor de serviço, você não vai conseguir cantar os santos nomes. Se você não estiver servindo direito, você não consegue cantar. E aí como é que você vai ensinar? Como é que você vai pregar? Se você não tem poder espiritual, o que que você vai dar para as pessoas? Se você mesmo não tem poder, o que você vai distribuir? Para as almas condicionadas, eles podem te dar dinheiro. Eles podem te dar muitas coisas, mas o que, que você pode dar? O que, que, você, dar? O que, que você tem? Bhagavan Sri Krishna diz que no exato momento, no curso do tempo, os ensinamentos, o Veda, o conhecimento, tudo isso, não podemos dizer que será destruído porque o Veda é igual ao Senhor Supremo, o conhecimento é eterno. Nós não podemos dizer que o Veda será destruído porque a criação é destruída, não, o Veda é igual ao Senhor Supremo, o conhecimento eterno é não diferente de Deus and me Os Vedas e eu somos iguais. Krishna diz. O Vedas e and O Senhor Supremo o Veda, são os mesmos. Tatro Aqueles que são exaltos, exaltados panditas, mesmo nos planetas celestiais. Eles ficam confusos em relação aos Vedas. Eles não conseguem entender. É tão intricado, é tão complexo, tão vasto. Os Vedas disseram isso ou os Vedas disseram aquilo? Um sábio diz, disse isso. E o outro diz, não. Falou contrário. Oh, o contrário. Os Vedas falaram outra coisa, alguém disse. As pessoas discutem, mas eles não conseguem concluir. Mesmo nos planetas celestiais, os semideuses não conseguem concluir. Mas Bhaktivinoda Thakur conseguia concluir, decidir a coisa certa, explicar a conclusão. Então, ele foi convidado aos planetas celestiais por Indra. O seu Thakur foi aos planetas celestiais num, num corpo transcendental. O corpo dele é sutil e transcendental. Bhaktinoda Thakur, Satchita E ele subiu aos planetas celestiais para responder as perguntas dos semideuses. Nós sabemos que os Vedas dizem muitas coisas. Os Vedas às vezes dizem, você deve fazer Yágya, adoração, Yágya ou oferecer algo ao fogo, ou você pode se casar, ou você deve fazer isso, ou você vai fazer aquilo. Ah, sim, case-se. Está tudo escrito. Mas qual é o final de tudo isso? Qual é a conclusão? A conclusão é que nos Vedas, o Veda regula, regulamenta as coisas. Ele diz. Se você não consegue se segurar e tem vontade de comer carne, então ofereça aquela carne para a Deidade, ofereça aquilo no fogo, faça uma cerimônia pelo menos sagrada para, para controlar o seu irresistível desejo de desfrute ilimitado. Os Vedas tentam frear esse desejo, controlar e, e educar o desejo das pessoas. Mas qual é a conclusão desses Vedas? Quais são as conclusões? Que nós temos que na verdade entender os pés de lótus de Krishna. Essa é a conclusão final de todas essas infinitas escrituras. Mas ninguém quer realizar isso, então temos um grande problema. Para realizar o Bhagavatam realizar o Bhagavatam é difícil para nós. Realizar a devoção o conhecimento devocional, porque na condição uh, iludida, nós não conseguimos nos entregar totalmente. Se nós não nos entregamos totalmente, a misericórdia do Guru não vem até mim perfeitamente. Então, como eu posso realizar? O Gurudeva talvez não seja Sadguru, hein? ou sim, talvez ele seja perfeito ou talvez ele não seja perfeito. Ou talvez ele seja perfeito eu e eu seja capata, trapaceiro. Então nós temos que resolver esses pontos, essas questões. Esse é um grande problema. Mas Krishna vai explicar para Uddhava, Uddhava Ji Maharaj. Agora eu vou dizer Uddhava. Agora eu vou falar sobre o Bhagavad-Dharma. Bhagavad então, Krishna vai dizer que o Dharma não é não diferente dele, que todos os mistérios também são não diferentes deles. Ele vai dizer: eu vou agora falar sobre os meus my mistérios. Adu, my adu, my adu, my adu. Se você conhece o sânscrito diz Maharaj Maya, Maya significa feito por mim, por minha, por minha desejo, por minha ação. O Senhor Brahma aprendeu, obteve conhecimento sobre o Dharma. Em primeiro lugar, Krishna vai dizer Eu expliquei esta verdade absoluta Que é o Dharma original Não se confunda, se você acha que existem muitas religiões no mundo Isso é uma confusão para você você pode pensar que o Buda Dharma é ok, que o Krishna Dharma também é ok. Você vai dizer que os muçulmanos também ok. Qual é o problema? Qual está errado? Sim? eu não vou insultar ninguém. Eu não vou insultar ninguém. nunca quis insultar ninguém, em fato. De fato, isso é proibido. De acordo com a nossa realização. De não, melhor, de acordo com a realização de cada um. De acordo com as impressões de cada um. Cada um está no nível. Por que você vai criticá-los? O cristianismo está bem. Deixe eles fazer. Você não tem o direito de insultar ninguém. Se você quer fazer algo de acordo com a sua misericórdia, você pode lhes dar mais realização para que eles realizem que existe alguma coisa além, que o Dharma que nós estamos seguindo agora, existe algo além dele. Isso você pode dizer, você não tem direito de insultar ninguém. Por que você os insulta? Criticar não é uma solução. Eles têm que ter fé por escutar, eles podem confiar por você por escutar. Ao ouvir o Bhagavad Dharma, a filosofia mais elevada, o Prima de Gauranga, hoje ou amanhã, eu tenho certeza, sobre o nome do Bhagavatam, eu estou dizendo, eles vão mudar seu coração. E o que eu posso fazer? Eu posso amá-los, eu posso abençoá-los, pelo poder de Gurudeva e de Prabhupada, para que eles realizem que é o poder de realização deles suba, eles possam realizar. Maharaj, o Dharma que eu estou seguindo é muito bom, mas não está completo ainda. Eles vão realizar isso automaticamente, Bhaktananda Thakur diz, que o Bhagavad Dharma é o único Dharma. Não existe uma alternativa. Você não pode dizer, olha, eu vou falar Bhagavad Dharma ou eu vou... Vou seguir os muçulmanos. Não, não tem uma alternativa. O dharma é eterno. Você terá que seguir mais cedo ou mais tarde. É uma necessidade. Alguém deve seguir esta? Hoje você pode discutir. Tá bom. Você morre no próximo nascimento, no outro, no outro, no outro. Mais cedo ou mais tarde você vai aprender onde você vai. Finalmente você tem que vir a esse canal. Finalmente, você é obrigado a vir por esse caminho, porque não existe um outro caminho definitivo. O Dharma não pode ser comparado por nenhum outro dharma. Outra outra. Ele é o único dharma do mundo infinito, do universo infinito, de todos os, infin... os universos. Mesmo em Vaikuntha, mesmo em Vrindavana, existe um único dharma. Em Vaikuntha, no universo transcendental também, o Bhagavad Dharma está acontecendo. Em Vrindavana também. Onde quer que você vá, o Dharma é o mesmo. É o Dharma do seu espírito, não do seu corpo. Agora você está ocupado com o seu corpo, com a sua mente, com a sua opinião. Agora você está capturado por maya. Agora você está capturado por maya. Mas assim, você pode realizar qual é o dharma da alma. Todos os dharmas que você traga, mais ou menos, eles estão, ligando, eles estão ocupados com o corpo e com a mente. Eles não estão ocupados com a alma absoluta, com a alma eterna, mais ou menos. Traga, qualquer religião eu mostro para vocês, mais ou menos, eles estão ocupados do, com o corpo e com a, a mente. Eles não dão importância absoluta para o benefício da alma do espírito, que é eternamente presente. A alma é eternamente presente, se a alma está eternamente presente, então o dharma e atma não pode ser uma coisa frágil, ou uma coisa que muda, hoje a alma faz isso, amanhã a alma faz aquilo, não, a alma é eterna, então a função da alma, a religião da alma é eterna, por isso que nós falamos de todos esses tipos de dharma, de função eterna, são sinônimos. Nós não devemos insultar ninguém. Hoje ou amanhã, eles vão ouvir falar sobre Goranga sobre, sobre Bhagavan Sri Krishna, todo o siddhanta secreto relativo à alma. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que hoje ou amanhã eles vão realizar. Maharaj, esse é o dharma. Esse é o único dharma, é o dharma eterno. É por isso que o senhor, o senhor, o senhor Vai falar com o Udhava. Eu disse ao Senhor Brahma, e antes disso, no curso do tempo, no curso das destruições dos universos, porque ah, depois da destruição do universo, não tem, ninguém se lembra do, de, dos Vedas. Mas os Vedas não são destruídos. Os Vedas não podem nunca ser destruídos. Os Vedas simplesmente não estão manifestados. Se você acha que os Vedas são destruídos, então você é um Mayavadi, porque você pensa que Krishna também pode ser destruído. Kamsa queria destruir Krishna. Mas ele não sabia que Krishna não pode ser nunca destruído. Ravana queria matar Rama e quis abduzir Sita, a Sarupa Shakti de Rama, e queria matar Rama. Como é possível? Ele é o Senhor Supremo, ele é Ananta Brahmanda Nata. Ele é o Deus infinito, aquele que controla infinitos universos. Ele assopra e infinitos universos se movimentam como partículas de poeira. Se você pega partículas de poeira na mão e assopra, todas elas voam, assim como Krishna faz com o universo. infinitos universos estão voando. Quem pode destruir o Mahavishnu? É possível? É uma tolice O Senhor Supremo vai dizer, no curso do tempo, no curso do tempo infinito quem pode calcular o que durante o curso do tempo eu e você desapareceremos do mundo material e alguém virá e preencherá nossas lacunas quanto tempo nós vamos ficar aqui novas gerações virão depois eles irão embora de novo e novas outras aparecerão esse é um fator, é um fato então o senhor, vai falar de, o senhor vai falar de maneira muito específica eu disse ao senhor Brahma eu disse ao senhor Brahma eu disse ao Brahma e antes disso o Beto estava perdendo se você ir para o Bagotá eu posso te ver então, antes, ah, houve um passatempo nos, no, que é contado nos, no Bhagavatam que as personificações dos Vedas foram abduzidas, raptadas por um demônio chamado Hayagriva, então temporariamente os Vedas desaparecem porque eles são raptados pelos patalas. Então, a Krishna se manifesta nesse nível infernal e recupera os Vedas. Então, por conta da, da destruição do universo ou das eras, os Vedas temporariamente desaparecem. Mas depois eles voltam pelo arranjo do Senhor, porque eles são indestrutíveis. E que Dharma Krishna pronunciou para o Senhor Brahma? O que ele ensinou para o Brahma? Que ensinamento ele deu? Que verdade ele pronunciou? Que eu e a verdade não somos não diferentes? Que eu e o Dharma somos não diferentes? Que eu e, e o espírito, e a espiritualidade, e a religião, e a função somos não diferentes? Para você vir aqui, você tem que subir todos os andares desse prédio. Do, do térreo, você vai para o primeiro andar, para o segundo andar. A explica isso no Dharma. Nós não temos direito de insultar o Dharma. Isso é uma coisa segura. Todas as jivatmas do mundo infinito não podem ser diversificadas. Não existe um. Ah, não. Não existe um Dharma diversificado, uma religião para algumas pessoas e outra religião para as outras. Isso não existe. O Dharma é eterno. Se tivessem diferentes religiões, teriam diferentes deus. Que o seu, o seu Bhagavan seria diferente da sua religião. A sua religião é diferente, a minha religião é diferente. Então, o que, que existe? Incontáveis religiões para incontáveis deus? Não. Leo Tolstói. Qualquer grande, não somente Tolstói, qualquer grande, grande sábio que nasceu no mundo, eles sempre dizem. dizem eles confessam, existe somente um único Deus. Deus é um único. Nós, de acordo com a nossa tolice, vamos obedecer a isso e aquilo. Então, nós temos que entender que existe um ponto único, central do universo, do infinito. O Senhor Supremo não pode ser finito, portanto. Mas quem é esse, esse infinito? Quem quer apontar? Quem consegue tocar? Quem consegue compreender quem é esse infinito? Vocês podem ler esses diferentes livros de, de, de, de religião. Quem fala sobre quem é Deus? única maneira, através dos sábios, eles vão nos mostrar que existe um único Senhor Supremo. A Índia é a terra da cultivação espiritual. E os sábios, depois de longa, incontável, longuíssima deliberação, eles nos trouxeram o primeiro conhecimento, mas nós, como tolos, não vamos consultar o que eles esqueceram, as pessoas estão vendendo tudo hoje em dia. Ah, não, os sábios podem te dar tudo, inclusive Deus, você está cantando o Kirtana, mas você não realiza, está escrito no Kirtana. Krishna é teu, ó guru, ó sábio. Então por isso dê Krishna para mim. Mas vocês cantam o kirtan e não reala, realizam. Ah, Guru Deva está aí. Ah, ele pode dar Krishna, mas a gente não tem certeza. Quando é que eu vou conseguir Krishna? É melhor dar uma desfrutada aqui. Por que eu precisaria correr atrás de coisas incertas como Deus? Quem disse para você que eu estou correndo atrás de coisas incertas, tolo? Responde o santo. Sem, não seja tolo. Eu não tô, você quer saber uma coisa? Eu não estou correndo contra o Bhagavad Dharma. É isso que eu decidi. Depois de uma realização, a minha decisão não está flutuando como a sua. Hoje você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra. Você decide e, e quebra. Não. Tenha certeza. O meu objetivo está fixo. Como no céu, que você vê uma estrela, a estrela polar Druvaloka. Ela fica no norte do céu. Quando você está confuso, você tem que olhar para ela. Onde ela está? Ela é o perno do, das, das outras estrelas, é uma estrela especial. Ela marca a direção. Sukhatara é a chamada. A estrela polar. Então tenho certeza que existe um único Dharma. E é o Bhagavad-Dharma. E é o Atma-Dharma. É o dharma da sua alma. Algum tipo de dharma? Não, porque Algum dharma vai se relacionar com o seu corpo, com sua mente. Algum dharma vai se relacionar com a sociedade. Esses dharmas provisórios vão falar de rituais. Tudo isso vai amarrar você na matéria. Você não consegue sair da matéria através desses métodos. Se você realmente está interessado sobre a sua atma, eu poderia pedir para você que você seguisse o Atma Dharma. O Atma Dharma é a única resposta que você vai receber em relação às perguntas, aos interesses eternos da sua alma. Eu posso assinar isso, você Ninguém vai contar o sucesso. Te 3 Ninguém pode dar garantia, eu dou. Mas você vai ter que obedecer o método que eu lhe passar. Eu lhe garanto que você chega lá. Eu não estou correndo atrás de uma coisa incerta. Não é assim. Não pense isso, não seja tolo. Eu estou Nós encontramos no Bhagavatam Que Gokarna, Gokarna, Gokarna Ji Maharaj, Maharaj, um grande devoto, um Mahabhagavatam, filho de Atma Dev. Nós mencionamos isso na aula passada, mas agora nós vamos tocar um outro, um outro tópico. find some solution, permanent solution. Ele queria, esse, esse grande Vaishnava queria achar uma solução. Ele decidiu ter uma boa família, ter filhos, uma esposa. Ele tinha já uma esposa e queria ter filhos para ter uma vida como Grihasta. Mas, finalmente, ele estava sentindo uh, problemas. Mesmo tendo realizado esse sonho. Porque ele teve um filho chamado Dundukari. Era um filho terrível. Ele colocava os pais sempre em problemas. Todo o dinheiro, toda a propriedade, ele desperdiçou tudo. Ele ia pra, com prostitutas, bebia vinho, roubava, fazia coisas terríveis. A vida dele era terrível, ele batia na mãe, ele batia no pai e na mãe com um pedaço de madeira. Então, esse sábio Atma Dev pensa, essa é a razão pela qual eu ameacei cometer suicídio na frente daquele sábio, eu implorei para ter um filho, Oh, meu senhor, eu cometi um grande erro, se eu soubesse E quando eu implorei para ter um filho, eu teria esse filho. Era melhor eu ter ficado sem filho algum. Mas eu tomei uma decisão tola por conta do meu falso erro. Eu não ouvi e insisti. Para que, que você quer ter filho? Para que? Você quer ter filho? Você sabe sobre Chitakritu Maharaja, sobre Chitakritu Maharaja, o rei. Ele também teve esse mesmo desejo. Eu quero ter um bebê, eu quero ter um bebê. O, o sábio havia dito para ele, você vai ficar sete vidas sem filhos. Não, mas eu quero, quero, quero. E o que aconteceu? Para Chitakritu, Angiraj Muni deu para ele uma fruta. uma um remédio. Ele fez um, um sacrifício de fogo, uma cerimônia de fogo e você vai conseguir ter filhos. não pode ser o então, Maharaj está dizendo que a personalidade dos filhos vai depender do nível de consciência da alma que encarna ali. Né? E não todos estão no mesmo nível. Então, esses, esses rituais que são aconselhados nos Vedas são para as pessoas que estão nesse nível. É como, os Vedas são como um remédio, esses rituais são como remédios. Como quando a mãe é obrigada a dar remédios amargos para a criança, a criança fala, não, eu não quero pôr isso na boca, não quero. Mas a mãe diz, você tem que tomar. Então como é que os pais fazem? Eles falam, eu tenho essa bola doce. Ah, criança, me dá, me dá, me dá. Então, não, não, não posso te dar. Primeiro você tem que tomar remédio. Depois eu te dou esse doce. Então eles pensam, esse, esse docinho é um lucro? Então tá bom, tá bom, me dá o remédio. E depois a mãe dá um doce. E é assim que os Vedas fazem. Os Vedas não estão mentindo para você. Você é que nem uma criança, você não obedece. Então o Veda te dá alguma coisinha, um docinho, para você poder tomar o remédio. Pelo menos, eles vão se retificando. Essa é a razão pela qual você recebe tantas opções dentro dos Vedas. Por isso, os Vedas trazem tantas uh, ideias, tantas alternativas. Mas os Vedas nunca querem te, te, te confundir. Eles vão explicar como se casar. Mas não é o casamento o objetivo dos Vedas. Mas os Vedas explicam o um casamento para as pessoas não terem uma vida desregrada, seria uma vida pior se eles não se casassem. Então os Vedas guiam, guiam as pessoas, mas as pessoas não conseguem entender. Então, voltando a Ketu Maharaj, ele pede também, ele também é um outro personagem do Bhagavatam, e ele diz: Eu não posso viver sem filho, Angiramuni. Por favor, arranje um filho para mim, me dê uma benção. Então, Angira faz um, um, uma cerimônia de fogo chamada Putresti Jagya. Quando acabou o Jagya, quando acaba a cerimônia de fogo, ele pega uma Paramana com uma uma cumbuca e dá para a rainha, ele falava, escolhe, dá para a rainha principal. Ele tinha muitas esposas, mas ele avisa, esse menino vai ser ao mesmo tempo a fonte do seu desfrute e a fonte da sua miséria. O rei não quis prestar atenção nessas palavras. Esse bebê, ele vai ser a razão do seu desfrute, da sua felicidade e da sua dor, ambos. Mas o rei não prestou atenção, oh, ele tá ah, ele está aí o bebê vai nascer. E o bebê então nasceu, e depois? E o rei ficou dançando feliz, como um louco. Ele pega o bebê no colo e fala: Ah, meu menino, nasceu. Depois disso, o que aconteceu? Todas as outras esposas ficaram com inveja, com ciúmes. Elas foram rejeitadas. O rei não prestava atenção nelas. Nela. Se sentiram negligenciadas. Ficaram com muita dor. O rei agora tem um bebê. E ele vai agora só presta atenção na rainha, da primeira rainha, nós também somos rainhas, mas o reino presta atenção nas. então elas, por conta da inveja, a inteligência delas diminui, está escrito no Bhagavatam, então elas decidem simplesmente dar veneno para o bebê, para alcançar de novo o privilégio que elas tinham antes. Vejam o arranjo, observem o arranjo de Maya. Então, e dentro do leite do bebê, elas colocaram veneno Mas, e o bebê morreu. Angirarish já havia dito. Quando o rei ficou sabendo que o menininho havia morrido, o rei pulou de um, do trono como um, como um louco. Ele correu como um homem enlouquecido. A coroa caiu no chão. Ele correu e pulou para abraçar o corpinho do bebê. Meu bebê, meu filho, meu filho, não, eu sou seu pai, você não pode ir embora. Eu não posso viver sem você. Mas um corpo morto é um corpo morto. Não responde. Um corpo morto pode responder? Não, Prabhu também. Teve um passatempo que vem em mente a esse propósito. Não, é Prabhu? Estava cantando o Sankirtana e o filho de Sri é, abandonou o corpo. Hoje, eu não estou conseguindo entrar em êxtase, ele disse. Por quê? O que aconteceu? Shri Vazbandit acabou revelando que o filho, um dos filhos dele havia, ab havia abandonado o corpo. E Mahaprabhu toca aquele corpo e fala, por que, que você foi embora, deixou esse arranjo maravilhoso, essa vida linda, abençoada? Mahaprabhu toca o corpo dele. Ó, oh, por que você foi embora? Veja que lugar lindo. Ele responde: Todos os, os deveres que eu tinha acabaram, agora eu preciso ir para outro lugar. E agora? Por exemplo, quando o marido morre, Maraja está explicando, olha só, quando o corpo do marido morre, a mulher quer aquele corpo de volta, a esposa, ela não quer que aquela alma vá em qualquer outro corpo e fale, olha só a mesma alma que estava dentro do seu marido. Por 50 anos, por, por, por 20 anos, existe a relação de família. É como um teatrinho. Por exemplo, por 50 anos, 60 anos, alguém interpreta seu pai. Então É como uma cena de teatro. Acontece uma cena, depois saem os atores, troca de, de, de, de cenário e vêm outros atores. Agora eu estou emprestando esse personagem agora eu estou interpretando outro personagem. É como um palco, onde há um teatro, uma peça, e você faz esse papel e eu faço outro papel. É um drama, não, nada mais. Mahaprabhu chama a Jivatma e os Jivatmas vêm. O Jivatma, volte. E ele diz, não. Eu preciso, meu, meu dever acabou, eu preciso ir para outro lugar agora. E todos puderam realizar que as emoções podem ser descartadas, porque a emoção não é a devoção. Os que estavam chorando pelo menino que respondeu para amarrar Mahaprabhu, que eu preciso ir embora, eu tenho outra função agora, perceberam que a emoção da tristeza não precisava ficar ali, pois a devoção é muito mais do que a emoção. Então, Angiramuni volta e fala com Chitraketo, por que você está chorando, rei? Porque meu filho foi embora desse mundo material, eu não posso suportar, ele chorava. E Narada também estava ali. E eles chamaram a alma de volta, disseram, ó oh, Divatma, volte. Por que, que você está deixando esta realidade aqui? Você é filho desse rei, ele é traqueto ele é seu pai. Por que você vai deixar seu pai? Tudo tão bonito aqui, é a alma responde. Meu dever acabou. Eu não posso ficar mais nesse corpo. Eu quero ir para outro. Eu preciso ir para outro lugar. E depois de falar algumas palavras, ela se foi. E aqui fica chocado, que o filho havia ressuscitado por um momento. Essa é a vida? É assim que oh, funciona? Eu sou um tolo. É assim que funciona a vida. A alma vem para um corpo e Vígula se tornou meu filho ou minha filha. E depois se foi e vai se tornar o, o marido de alguém, o pai de outra pessoa. Esse é o mecanismo da vida. Esse é o verdadeiro mecanismo da vida, oh meu Deus. Então ele parou de chorar. Agora ele não estava chorando. Ele pôde entender o mistério, pois a, a própria alma do filho disse para ele, eu troco de corpos, você é meu pai em qual vida? tive tantas vidas, tantos pais. Se nós realizamos o mistério do nascimento e da morte, se você consegue descobrir o mistério da vida e da morte, do nascimento e da morte, você vai entender que a vida tem um significado eterno e é sempre o mesmo e você não precisa brigar comigo. Eu não estou querendo proteger o seu interesse material, a sua lógica. Eu não vou proteger a sua lógica, seu interesse material. Eu vou proteger seu benefício absoluto. Mas você fica bravo comigo. Esse é o problema. As pessoas às vezes querem bater no sábio, como no caso de Haridas Thakur. O que, que ele fez nada? Que erro ele pode haver, ter cometido, Haridas Thakur? Que ele é, eles decidiram espancá-lo porque os sados, aqueles que são sados puros, aqueles que estão dizendo a verdade absoluta, eles são objeto do ataque do mundo inteiro. As pessoas sempre querem buscar defeitos nos sados. Mas eles não têm defeitos, eles não falam, eles são a verdade. Não são defeitos, são fatos. Os sados sempre falam os fatos. Os erros e os fatos não são a mesma coisa, não seja tolo. Falar a verdade pode ser chocante. Apontar seus problemas, isso não é uma crítica. Criticismo é uma coisa muito suja. Critico, a crítica é uma coisa muito suja, não, isso não é bom. Não existe um ideal elevado quando alguém, quando alguém critica. A crítica, a crítica vem do inveja. Eu vou criticar você, porque eu tenho inveja de você, ah, você é um inútil. A crítica é suja. Um, alguém que é criticada deveria ser punida. Deve não, será? Karmicamente, dizer a verdade, apontar os seus defeitos, não faça isso, isso é um problema. Você vai enfrentar esses problemas. As pessoas acham que isso é uma crítica. Esse é o ideal elevado dos sábios. Porque os, porque os, os sábios dizem não vá aqui, não vá lá. Não é para criticar ninguém, eles estão apontando ah, e tentando nos mostrar nossos erros e tentar nos, nos é, é, liberar, e você quer criticá-lo, você quer ficar bravo com ele, essa é a sua mentalidade suja, as pessoas diziam que para o padre era muito duro, que ele criticava sempre, como possível, faça o seu bhajan como você quiser então ao invés de ficar criticando o Prabhupada. Seu... Os criticavam o Prabhupada. Por que você precisa criticar o Prabhupada? Faça sua vida espiritual. Você não tem vida espiritual para fazer? Só tem tempo para criticar os santos? As pessoas não sabem o que é bhajana. O meu pronunciar a verdade absoluta, de maneira absoluta, a minha maneira de apontar as suas faltas, esse é o bhajana. Essa é a adoração a Deus. Você me dá permissão, muito fácil, eu tranco a porta. Dois meses, seis meses, você não abre a porta. Se você quiser me desafiar, eu aceito. Se você quiser me trancar num lugar por seis meses, eu fico. Eu já fiz isso. Para mim não é um problema. Você pode me trancar e eu fico seis meses no mesmo lugar. Eu posso ficar sem ver ninguém. Porque eu já fiz isso. Já fiquei num quarto trancado dois meses. Eu não estou inventando uma, uma, uma historinha. Se eu estivesse contando historinhas, eu seria punido. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque eu estou associado com o Guru Varga. Mas eu poderia estar na floresta. Você deveria dizer que eu deveria estar na floresta. Mas eu não quero ir na floresta, eu quero ir lá na frente dos devotos. Se eu tiver que ir para uma floresta, eu quero ir para Vrindavana. Se você for para a floresta, você tem que ir para Vrindavana, floresta, evana, Vrindavana. Vrindavana. Parado, Maharaj queria, quando ele falava em floresta, ele estava apontando para Vrindavana. Como é que Palade Maharaj pronuncia o nome de Krishna? Se Krishna não tinha se manifestado ainda, era Satya Yuga, Krishna, Maharaj poderia saber quem era Krishna, ele sabia quem era Vrindavan, onde era Vrindavan e Radharani, Vrindava, por que não? Então é isso que eu quis dizer ontem. Para Maharaj, de maneira muito secreta, se você quer receber o benefício mais alto, você tem que alcançar Krishna Prema. Você volta a Vrindavana. Para Krishna Prema temos que ir para Vrindavana. E essa é a floresta que nós queremos, a floresta de Vrindavana, onde você encontra os sados. Eu não posso ir para a floresta, morar sozinho, como alma condicionada. Por que para o prelado que você então, deve ir dizer, para a floresta? Porque ele está falando da floresta de Vrindavana. Eu não posso ir para a de não, a condição de bondade, iludida por maia, nós não devemos nos sozinhos na floresta. Então, essa, só se for a floresta de Vrindavana, onde está cheia de sados, e sábios e de brajabassas. Essa é a solução que, que, que podemos entender desse mantra de pralada. Então, Krita Raja realiza que a vida é instável, que não existe segurança. Aqui ou ali algum perigo vai acontecer. Eu estou andando na rua, um carro pode vir, pum, eu caio é morto. Que segurança Mesmo você uma, tem? Mesmo numa fração de segundo antes de morrer, você não ia saber que o carro ia bater em você, que ia é bater no seu carro e você morreria. Essa é a fragilidade das nossas vidas incerta, certas. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes, eles querem ir para Vrindavana fazer parikrama. Vou falar disso hoje à tarde. Para parar de peregrinarmos no samsara, no ciclo compulsório de nascimentos e mortes, nós temos que fazer parikrama do Dhamma Sagrado. Temos que entrar em Vrindavana. Chitakrita então, começou a cantar japa por orientação dos munis depois que seu filho abandonou o corpo. Narada disse para ele, cante este mantra noite e dia, noite e dia sem parar sete dias, eu prometo, você vai ver a Anantadeva, a pessoa do infinito, e a Anantadeva vai dizer para ele, ele vai ser líder de um planeta elevado. Anantadeva vai dizer para charan kinnar. vai ser líder de vocês não lembram desse passatempo? Vocês não lembram desses níveis? Os planetas elevados, os Gandharvas, os Vidyadharas, os, os Charans. São níveis elevados. Planetas celestiais. Dimensões mais complexas do universo material. Então, ele coloca essa personalidade, Vishnu coloca essa personalidade nessa posição. Agora voltando a Gokarna, Atma Dev estava uh, exaurido, exausto. Nossa, o nascimento do meu filho foi um erro. Eu quis cometer suicídio para conseguir ter um filho. Eu ameacei um sábio e disse, sem filhos eu não vou viver. É horrível para mim viver. Então ele foi para a floresta. E ele conseguiu a benção de ter um filho, implorando para um sábio. E agora piorou a vida dele. Agora eu quero cometer suicídio porque eu tenho filho. Quando eu não tinha filho, eu queria comer suicídio. Agora eu, eu quero cometer suicídio porque eu tenho filho. Meu filho é uma personalidade horrível. Ele é a causa da minha dor. Então Gokarna Jima está chorando. Father Atman Devji chora diante de Gokarna. Porque Gokarna é um devoto muito elevado. A primeira sessão de discussão do Bhagavatam foi aqui neste mundo material. Depois da criação, neste nosso nível terrestre, o a primeiro a primeira programa acontece lá nessas localidade, onde Shukadeva Goswami pronuncia o, o Srimad Bhagavatam e Parikshir Maharaj escuta. E a segunda foi na floresta de Naimisharanya, onde eles repetem o que Shukadeva Goswami disse. Tudo isso está no Bhagavatam. Não, não, não. Não, All done by Não, by the não. Não, não. Não, não. Não, não. first não. Não, não. Não, não. Maharaj está dizendo que na primeira leitura, na primeira pronúncia do Bhagavan tinha 80 mil pessoas, 60 mil pessoas. Na segunda, 8 mil pessoas. E a terceira foi feita por Gokarna. Gokarna faz a terceira, o terceiro Harikata sobre o Bhagavatam. Na beira do Kaveri, do rio Kaveri. Diante de incontáveis sábios. Por quê? Porque Dundukari foi assassinado. Esse filho terrível, de Deva, foi assassinado por uma prostituta, Um grupo de prostitutas, eles decidiram matá-lo. Ficaram com todo o ouro que ele tinha, e todas as joias. E ele foi assassinado. E não só isso. E o corpo dele foi colocado num buraco com ferro, com, com uma uma uma uma barra de ferro quente. E tinham planejado. Fizeram um buraco, jogaram o corpo lá dentro e colocaram terra por cima e plantaram umas plantas ali. Para que ninguém possa expressar isso? Se ele estivesse morto, mas ele estivesse como um fantasma, e né? o fantasma ia de um lugar para o outro. Neste mundo, existem fantasmas. Muitos lugares têm muitos fantasmas alguns deles têm 500 anos outros têm 10 mil anos, anos 3 mil anos, 5 mil anos. anos eles não conseguem se soltar dessa quem posição? pode quem pode tirá-los dali estão eles estão na Eu forma -te de te fantasma Você pode te levar a um lugar no Rajasthan chamo, é um templo é um de Hanuman um templo famoso no mundo inteiro a prachada que é oferecida para ali, ela, tem, ela é oferecida para os fantasmas. Ninguém vai lá. Eles dão a prachada de Hanuman para os fantasmas. Os fantasmas comem ali. Se você for lá, você vai ter problemas. Se você every for a Madina, a a Makkah, Medina. Ali perto. Se você for lá, night. tem muitos fantasmas que se manifestam lá. Also. Chagda, também. Morning, Muito cedo de manhã. Eu tomei a decisão de ir para um lugar muito I, I cedo de manhã de Xambaba. Mas eu quis passar por um I atalho. forest, vai going go. I, I go por um Alguém vai se desmantelar desse lugar. Ele veio. Maharaj foi nesse lugar e encontrou It's um fantasma, uma forma Jesus estranha. Maharaj falou: aqui só tem bambu, por que, que você está <mum> varrendo esse chão Não. cheio Then de terra? Started... Não you? precisa. E are are there é there. Leo, Maharaj me... disse: que é... quem é você? Como leão, Maharaj respondeu: nós estamos aqui, venha. Eu sei quem você é. Imediatamente eu tomou a decisão to de ir. O Maharaj correu backwards. para o outro lado. I Ele voltou para trás. Is, se você olhar para eles, eles podem alcançar o que é assim. Se você sair andando, ok, mas se você olhar pass. para trás, eles vão, tipo, eles vão tentar te pegar. Claro que eles possible. não podem me pegar, para eles é impossível One me pegar. Há muito tempo, talvez 12, 15 anos atrás, Desde 15 anos atrás, mas está é que estava fazendo um parígrama? Tinha um devoto mais devagar andando atrás de mim. Foi um dia de manhã bem cedo, 4 quatro, quatro da manhã. Estava escuro, envergonhado. Eu manhã. Uma hora de cruzou com o homem correndo. O homem estava bem aqui, bem ali. É um metro de distância de Depois eu vi que aquele homem estava 100 metros de distância. Ele aumentava um metro de mim e de repente ele apareceu 100 metros na frente. pareceu um fantasma. Então, esse filho de Atma Dev foi assassinado pelas prostitutas. E ele quis oferecer um sacrifício de fogo. Em, Gaia, em nome desse Dundukari, desse filho de Atma dele, que era algum bandido, que era muito se comportava mal, era como um patife. Aí então, ele volta para aquela localidade, e you o fantasma de Dundukari me... pede para ele: Por favor, me salve. Quem é você? <coughs> That speaking, that o fantasma fala speaking. com ele. O fantasma diz: Eu sou teu irmão. Father, yes, my name is eu sou Dundukari, seu my irmão. Se tornou um fantasma, mas eu ofereci. Then, sacrifícios de fogo para você. E ali houve o Bhagavad E essa foi a terceira vez que houve a Harikata sobre o Shri Bhagavatam. Então, antes de sair em peregrinação, o Atma Deva ele vai dizer ao filho, eu estou, eu estou caindo no, no inferno, na escuridão, por favor me salve. E o outro irmão, Gokarna, que é filho também de Atmadeva, vai dar esse conselho ao pai. Ele teve dois filhos, um era um santo e o outro era um demônio. E amanhã nós vamos discutir qual foi o conselho que ele deu para o pai, antes que o pai saísse em Parikrama. Você não deve esquecer este ponto. Com atenção plena, eu prometo para você, se vocês ouvirem com atenção plena, nessa vida você acabou, você não precisa nascer de novo. Até ouvir com atenção plena caso contrário eu não vou prestar eu não vou me responsabilizar